Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar com você hoje sobre a mochila ideal para o videomaker, para o seu dia a dia. Pô, legal, né? A gente fazer sempre um unboxing review de produtos. Eu, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de, de adquirir esses itens que são úteis para mim. Eu, eu nunca compro algo por comprar sempre é para aplicação que eu preciso. Então eu tenho alguns equipamentos, sim, mas eu adquiro sempre em função é, da aplicação, né? Aquilo que eu preciso, eu busco algo que me ajude naquilo que eu tenho que fazer. E não foi diferente na questão da mochila. Essa mochila aqui, gente, olha só que mochila top, 10. Essa mochila, é uma mochila é de uma marca muito famosa, que é Lauer Pro, tá aqui, ó. Lower Pro. Ela é a Protect BP450W2, tá? Ela tem duas versões, uma menor, essa aqui é a maior. Ela foi pensada com compartimentos para você deixar suas coisas sempre bem acomodadas, os seus equipamentos. Eu uso para o dia a dia, não é só para fazer conteúdo de audiovisual. Eu carrego o meu laptop, carrego as minhas coisas de escritório que eu preciso para poder executar no dia a dia. Ela tem as bolsas de fácil acesso aqui, né? Os os compartimentos de fácil acesso que você pode rapidamente abrir pegar o que você precisa internamente dela tem as repartições que depois eu vou mostrar eu já fiz nos vídeos tem as bolsas laterais aqui que também de fácil acesso para você tem esses suportes aqui que você pode encaixar os seus acessórios e ela já vem com algumas bolsinhas né inclusive vem com essa bolsa aqui ó para você colocar sua garrafa de água e prender vem com esse suporte para você colocar o seu tripé aqui, apoiar a ponta dele e prender com essas cintas aqui, ó, de engate rápido, muito prático, tá? Enfim, material super resistente. Eu digo até que de uso militar mesmo, né? Só que de uma com uma consistência um material mais é, de cor preta, né, que seja pouco chamativo mas excelente, então quer dizer eu recomendo, eu tenho usado isso aqui já há dois meses, mais ou menos essa mochila e dizer para você que o preço não é tão barato não mas é uma mochila, acho que vai resistir por muitos anos aí se você cuidar ela tem uma bolsinha também aqui no fundo que você tira a proteção contra a chuva para você colocar, se estiver chovendo então, eu recomendo, tá? Então, mochila ProTect BP450AW2. Sabe por que, gente, eu tô falando isso com vocês? Porque segurança é assim que se faz e eu faço. Aí, quem quiser comprar essa mochila, eu comprei pela Amazon. Então, é só pesquisar lá, Lower Pro, e vai aparecer todos os tipos de mochila. Você escolhe a que é mais se adequar ao seu fluxo, ao seu flow, Beleza? Até o próximo vídeo. Music Licensing